Boa tarde galerinha, estamos aqui de novo mais uma vez com mais um vídeo para vocês aí. O vídeo de hoje a gente vai ser um pouco diferente é... Normalmente a gente traz só gameplay, mas hoje a gente vai trazer um... notícias Notícias que acontecem em, é... em volta da, da Playstation Que é importante para a gente, relevante para a gente Uma coisa que já era pedida há muito tempo e... e agora dessa vez um dos pedidos a Sony atendeu que é muito importante, só que tem um porém aí. Mas eu vou explicar isso mais pra frente pra vocês. Bom, se você já gostou do vídeo, toque de like legal pra gente aí. Se inscreve no canal e clica no sininho para você receber as notificações dos novos vídeos que vão é, sendo adicionados no canal aí, beleza? É nóis e bora pro vídeo. Bom, galera. É, o vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma situação que agora Playstation mudou na, no PCN Plus Pra quem é assinante PSN Plus ou... Ou... Eu não sei se, se quem não é assinante também consegue comprar os jogos Acho que sim, acredito eu que sim Mas... Mas enfim Se você, vamos supor lá, se você compra o jogo lá e... E tipo, se arrepende ou, sei lá, comprou errado, Entendeu? Antes você não conseguia o reembolso Se você comprou uma vez, já era Perdeu, é, já era, entendeu? Mas agora a Sony mudou essa política de, de reembolso Agora, tipo, por exemplo, se você comprar um jogo hoje Você tem até 14 dias para pedir o cancelamento desse jogo Porém, porém, você não pode iniciar o download dele Então você não pode jogar o jogo, entendeu? E tipo, quando eu vi essa primeira notícia assim Tipo, eu pensei, putz, cara na moral, a galera vai comprar o jogo e vai jogar uma semana, fechar e falar que se arrependeu, quer reembolso e tal. Só que, tipo, os caras pensaram nisso, entendeu? Quando eu comecei a ler lá na notícia, lá, daí eu vi, daí, tipo, já, já, já meio que, tipo, concordei também, né? Porque, tipo, senão ia ter muita gente que agir de má fé, entendeu? Porque hoje em dia, é, um jogo dentro do, do Brasil pra se comprar é muito caro, velho o imposto em cima dele é muito alto entendeu então tipo as pessoas acabam agindo de má fé nem todo mundo pensa como a gente entendeu eu até entendo de um lado e tal mas cara não é certo não é certo entendeu mas mas bom que bom que a Sony atendeu esse pedido que já vinha há muito tempo cara e já tá já tá vigorando aí pra galera que, que quiser um reembolso e tal mas lembrando, são 14 dias e você não pode iniciar o download, cara. Se você iniciar o download, já era. Você não consegue reembolso mais. E também tem uma outra notícia muito importante. É... Eu acho que quem, é, quem tem Playstation 4 já, tipo, já viu essa atualização, já apareceu. Porque pra mim apareceu, só falta eu instalar. Mas deixa eu só usar meu celular aqui, galera. Porque senão eu não vou conseguir passar a notícia inteira pra vocês bom galera então é, a notícia que eu falei ela tá no canal Tech que eu peguei da fonte do canal Tech é, diz aqui PlayStation 4 recebe novo Fireware, mas mudança de PSN ID fica de fora isso é uma outra coisa que a gente tanto quer entendeu? tem muita gente que critica pô mas você teve a chance lá de mudar seu de, de escolher seu ID e tal por que isso quer mudar agora cara tipo às vezes você enjoa daquilo entendeu e, e, tipo assim, é uma coisa simples, cara, é só uma mudança de ideia, entendeu? Tipo, não é nada assim, ah tem que fazer uma revolução Mas, o que que, é, o que, que diz aqui? É, o Playstation 4 ganhou uma nova atualização de Fireware e, no, e, novamente, é uma que facilmente passaria despercebida se a sua instalação não fosse obrigatória Como eu disse, vai aparecer no PS4, você vai ter que instalar O meu já apareceu, eu não instalei ainda, mas vou instalar as mudanças trazidas pela nova versão do sistema operacional do console são mais voltadas ao desempenho geral da máquina, trazendo uma ou outra atualização cosmética. Inclusive, esta é a descrição que a Sony usou nas anotações do patch, aprimora a performance do sistema. Resumindo, vai fazer o seu sistema ficar mais rápido, entendeu? vai melhorar mais o desempenho do seu PS4, que isso é muito bom. Porque a gente não gosta de um bagulho lento Eu pelo menos odeio, cara No computador quando fica lento Ou o PS4 até agora não ficou, né? Porque essa maquininha aqui é foda, né, parça? Então É muito bom isso Só que ainda o PSN ID fica de fora Mas a gente acredita Que ainda vem esse ano, hein? Mas eu vou trazer mais notícias Referente a esse PSNID Até sair aí Tem boatos, rumores aí que sai esse ano Esperamos que sim só que, galera, vamos ficar cientes assim, tipo, que o bagulho vai ser pago. Certeza. Mas é isso daí, cara. Se você gostou do canal, se inscreva e acompanhe os novos vídeos aí. Beleza? Valeu pela sua atenção e até mais. Fui.